Receita de miojo, para colocar na né? cão do Enem, feita pelo madruguinha, um pacote de macarrão instantâneo de qualquer sabor, por colheres de sopa de creme de leite, um colher de sopa de manteiga, cebola e tomate cortados em cubos a gosto, cozinhe o macarrão instantâneo normalmente, em uma panela coloque a manteiga, o tomate, a cebola, Tem temperou e temperar o macarrão instantâneo para fritar, sempre mexendo bem para não empelotar. Depois despeje o creme de leite e misture o molho, o macarrão instantâneo. E assim você faz um miojão gostoso.